Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, tem uma grande novidade aqui pra você. É, hoje a âncora tá aqui na Brasil fazendo uma demonstração de ferramentas, fazendo demonstração de materiais de fixação e ancoragem da âncora e de produtos da Engel. E eu tô aqui com a vendedora Sabrina aqui na loja Brasil com uma grande notícia para você. A Brasil começou a vender produtos da Angel, ferramentas da Angel tá, daqui eu quero pedir desculpa a vocês pelo barulho tá, mas tá aqui a Sabrina mostrando ali, tá, esse daqui pessoal, é o kit de bateria e carregador, tá, pra você aí que tem já a tua ferramenta né, da linha Power Exchange e você deseja ter mais uma bateria, ter mais um carregador, tá aqui a Sabrina apresentando tem também aqui essa lanterna ok, também a bateria tem aqui a trena laser de 25 metros, ok? Tem essa furadeira aqui de impacto para você aí que deseja, tá começando, deseja comprar uma, uma parafusadeira, uma furadeira, né? Então eles têm essa furadeira aqui, a bateria. Tem aqui também tem essa lixadeira aí para você também. E tem a, a parafusadeira para drywall, tá, pessoal? Essa daqui é uma parafusadeira para drywall da Engel como, como toda parafusadeira, ela tem aqui seu, seu limitador, tá? Uma ferramenta robusta, como você pode ver, ok? É uma coisa bem legal das ferramentas da Engel que tem o fio, né? Porque os fios são de 4 metros, então você praticamente elimina a necessidade de ter uma extensão, ok? Obrigado, continua Então, pessoal, Sabrina... Essas são as primeiras ferramentas, tá, pessoal? Vai chegar mais ferramentas. É, quando você vier a Brasil, você fala aqui com a Sabrina, fala aqui com as vendedoras. Mostra ali, Kleber. Priscila, Fernanda... Aquela ali é a Priscila, aquela lá é a Fernanda, tá? Liliane. A Liliane. Diego. E tá ali o Diego, que é jogador de futebol também, né? É o Diego do Flamengo? Não, Flamengo. E esse daqui é o Kleber, tá, galera? Esse daí é o Kleber. Tá lá, tá lá batendo lá no peito, lá, Brasil. Ele que tá segurando aqui a câmera. Então, pessoal, você fala aqui com os vendedores, com a Sabrina, com as meninas aí, com os meninos, né? E você pede a eles a ferramenta que você quer. Lá no nosso canal, a gente já mostramos diversas ferramentas da linha Engel, né? Várias, várias parafusadeira, à bateria, é, martelete à bateria. Tu chega aqui e fala, pô, Sabrina, o, o, o Fernanda... Quando é que vai chegar esse, esse produto aqui E dependendo da demanda Dependendo dos pedidos Aí a empresa aqui vai estar trazendo Também mais ferramentas E colocando aqui à disposição de vocês Ok? Então fica a dica aí Pra você que como nós Somos Estamos loucos por drywall. Valeu Aí galera A finca Pina Gás aí Da âncora, olha só que coisa bacana Tá aqui no Rio de Janeiro Na Bras Rio, hein Vai lá. Aqui. Vindo cadeirinho, ó. Vindo cadeirinho. Show de bola. A van aqui da Âncora, ó. Ah, esse daqui é o Gaspar. O gerente da Rio. Se quiser desconto, esse é o cara. As ferramentas aqui da Enri. Tá, pessoal? Show de bola, ó.